Pode, comunicar, design, exa de da rainha. Desisto. Começou por Barcelona em 2013, pelas mãos de Margarida Borges e Ricardo Martins, como escapatória à rotina e desejo de experimentar no campo da edição independente. No regresso a Lisboa, 2016, decidem começar a funcionar também como estúdio de design gráfico e oficina de risografia. José Mendes passa então a integrar a equipa. A Desisto trabalha no espectro cultural e comercial e desenvolve projetos no campo da educação. Obrigado, boa conferência! Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Um, nós somos a Desisto. Uh, eu chamo-me Margarida Borges, sou designer de comunicação, uh, sou, licencia sou licenciada em design, tirei um mestrado em Barcelona de design gráfico. Uh, estive a trabalhar uns tempos em Barcelona num estúdio chamado Classe BCN. Uh, e praticamente desde que saí da faculdade, da licenciatura, que trabalho como freelancer. Um... Sou eu. <risos> Olá, eu sou o José. Uh, eu fui, comecei como designer gráfico a estudar no IAD e depois parti para, para Barcelona, para o mestrado, foi, conheci a Margarida e o Ricardo. Depois voltei para Lisboa, para trabalhar no mundo da publicidade, durante uns tempos. Fugi escapei-me durante dois meses para a Ásia. E depois para Londres, para trabalhar como freelancer. Design gráfico durante um ano, por lá. E depois voltei para Lisboa, para me juntar a estas duas carinhas, <risos> para, para desisto. Pois eu, ao contrário deles, não, não sabia muito bem o que é que queria fazer da vida e andei perdido uma, uma série de anos. Ah, e acabei por ir acabar num curso de ilustração a Barcelona e foi por lá que percebi que queria mesmo fazer design e tirei o mestrado que, que depois seguiu... Acabei por fazer um curso em tipografia suíça e projetos editoriais e depois por cá fazer assim, pronto, outras coisas mais mais web. Ah, isto começa tudo mais ou menos em Barcelona nós já estávamos, eu e a Margarida um bocado para fugir ao dia-a-dia, -dia, estávamos envolvidos em projetos de, de edição independente, muito com, com ligação, acho que ali com carne na altura, e começamos, e por 2013, começamos a alienciar uma coisa que seria, que seria a desisto. Que seria a desisto, mas só quando nós voltássemos, quando nós voltássemos a Lisboa. Pronto, e chegámos por cá, queríamos muito fazer coisas fora do âmbito do, do design gráfico, experimentar uh, gerar conteúdo, experimentar fugir a uma coisa pera, meramente visual. Uh, e pronto e é isso, começámos nesta aventura um bocado da, da edição independente e da curadoria. Uh, e depois em 2016 decidimos começar como, como um estúdio de, de design gráfico e chamar o Zé. Ainda ensaiámos ali uma série de nomes terríveis e depois chegámos à conclusão que devíamos continuar com esta... com esta dentro desta... dentro da Desisto. E é isso, a Desisto existe muito dentro da, da, do mundo da tipografia e da produção, são as coisas que nós mais mais exploramos. Uh, e a certa altura descobrimos a risografia e isso fez com que nós começássemos a com que nós arranjássemos máquinas para nós e começássemos também a produzir e ajudou-nos muito também na, na criação de projetos e, e, e pronto não depender de ninguém fazermos tudo em casa. Sim, desde o ano passado também começámos a investir em educação no sentido em que colaboramos com a ETIC em dois cursos diferentes e também já uh, demos algum, temos a oportunidade de dar alguns workshops e estamos a planear mais alguns sobretudo com enfoque em produção, porque temos sentido muito que, pronto, que é uma área muito debilitada, que só quando os designers efetivamente entram no mercado de trabalho pronto, é que encontram uh, esses problemas Sim. e têm que os aprender a solucionar. Uh, o nosso primeiro projeto foi, foram as Parasitical Interviews, que basicamente, em 2013, convidámos uh, o Ricardo Leite, que, que fez a ilustração, que está adorado. Um, são basicamente umas entrevistas, num A5, impressas a uma cor, em risografia. as primeiros números fizemos em Londres, porque ainda não não era uma coisa muito utilizada nem por cá nem por Espanha, e depois de repente explodiu. Primeiro em Espanha e depois uh, cá. Ou seja, já há muitos sítios onde se pode fazer. Um, e são umas entrevistas que nós fazemos em inglês e parasitamos livros em livrarias. Hoje em dia já temos contactos com muitas editoras e enviamos diretamente para as editoras e elas parasitam os seus livros. E a ideia é um bocadinho dar a conhecer pessoas que nós gostamos, admiramos, algumas que já conhecíamos, outras que não conhecíamos, como, por exemplo, é o caso do Benoit Baudouin, um tipógrafo que nós gostamos muito e conhecemos através deste projeto. E basicamente é isto. Nós fazemos uh, as entrevistas, produzimos, hoje em dia já produzimos nós as entrevistas porque criámos o nosso próprio ateliê de risografia. Um, a ideia toda também era como é que nós como designers podemos gerar conteúdo que não é gráfico. Um, que Também foi uma coisa que nós uh, fomos, contactámos muito em Barcelona, com a ideia de os designers criarem conteúdo para além do conteúdo gráfico. Um, trabalhar com artistas e, pronto, é um era um bocadinho um exercício marginal uh, hoje em dia já se concentra sobretudo em edições especiais uh, também um bocadinho pelo nosso dia a dia de trabalho que pronto, é muito diferente fazer a gestão do estúdio de ser freelancer e nós estamos a aprender isso na pele um, e este, este número, o número 5, foi com, com um, artista, um artista que é o Michael Fliri que é um escultor. Uh, é a única que tem duas cores, foi uma edição especial enquanto estávamos em residência, uh, na Bélgica, mais à frente falo sobre isso. Esta foi um, uma que fizemos à a Marmel e entre, integrada nos livros que se chamam Small Press, um, Uh, que fazem um compêndio de tudo aquilo que foi impresso em Portugal. E esta é a única que temos em português. Foi para celebrar os 20 anos, 21 anos... 21 anos da BDTECA BD de Lisboa, uh, que convidámos o Daniel Lima e é a única edição em português. A SPAM é uma publicação de política e arte em que tem dois lados, o lado A e o lado B, que são o espelho um do outro. Um lado tem, contém, contém um ensaio sobre, sobre a cultura pop, escrito por Bernardo Castro e ilustrado por Broly Amado. O, outro, o lado B vermelho é de, o, escrito por Diogo Duarte e uma ilustração do, do André Lemos sobre o punk, sobre o punk na Europa. Este projeto foi um projeto que desenvolvemos numa residência Completamente visitada Fomos a uma feira de publicação independente Muito focada em livros de artista Em Barcelona, chamada Artes Livres Como as mesas eram caríssimas Fomos três editoras para uma mesa de um metro E fomos assim um bocadinho... Experimentar na realidade, todos conhecíamos a feira, uh, éramos compradores, mas nunca tínhamos estado lá. E uh, pronto, acontece que ganhámos uma bolsa para ir três semanas para a Bélgica uh, para uma residência com tudo pago. Eles depois arrependeram-se um bocadinho porque não não tinham percebido que éramos tantos, uh, mas, mas conseguimos ir quase todos e tivemos lá três semanas. E, desenvolvemos tudo o conceito a peça toda todos em conjunto isto também foi em 2005 porque isso foi um bocadinho numa altura em que falava-se muito da questão da crise a Europa do Sul essas questões todas e nós sendo portugueses e espanhóis indo para a Bélgica achámos que era, fazia sentido fazermos um levantamento sobre a Europa e tentar aprender um bocadinho sobre aquilo e, e criámos esta peça, que tem este contentor. Foi tudo produzido por nós. Experimentámos uma, uma série de técnicas que não conhecíamos. Algumas não integraram a publicação final. A capa é em serigrafia, com um papel que tem, é, é diferente de, de, de, dos dois lados. Hum, contém, basicamente, três objetos. Uh, um impresso em serigrafia sobre o papel de batatas fritas aquele papel onde eles enrolam as batatas fritas uh, outro em riso, a três cores e o projeto mais complexo talvez tenha sido uh, as impressões destes retratos que são chegam a cada folha chega a ter 30 impressões que, e que tentamos gerar estes retratos robôs Uh, que representam cada um dos tratados, uh, com a superposição e, e trabalhando as op opacidades de todas as pessoas que assinaram os tratados em representação dos respectivos países. Uh, foi um trabalho que desenvolvemos com outras editoras e só conseguimos fazer 17, porque <risos> já foi complexo em tão pouco tempo, mas são 17 números. Agora vamos falar um bocadinho do, do trabalho que desenvolvemos como, como de Design Gráfico. Um, o Pedro chegou, o, Pedro, o Corleone, chegou ao pé de nós com o intuito de nós fazermos a marca. Um, até então tinha sido sempre ele a fazer todas as coisas gráficas e, e, pronto, e, era, e era pensar um bocadinho numa, num, nos trabalhos que ele estava a fazer muito também para a galeria e, e pintura mural e fazer um, uma identidade um site e, pronto, algum, algumas coisas também já vamos mostrar. Um, e, e, pronto, e acabámos por pensar nesta, nesta tipografia. A nossa ideia é que fosse uma coisa super impactante, que preenchesse o sítio onde está, que não tivesse ali a pedir licença. E, e pensámos, tendo em conta essa, esse, esse conceito, pensamos nesta tipografia, que é Block e, e a ideia é que exista sempre em toda a área do sítio não está a ser produzido. Um, Portanto é isso. Estas são algumas das peças que nós que nós criámos para ele. Os cartões são são são uma sandwich em que em que são três papéis diferentes. O papel do meio é da cor do foil usado. Isto são tudo um, impressões de hot foil, não é? E e, a, e ela tem assim uma o interior do cartão é da cor do, do foil escolhido. E pronto, isto foram algumas peças que criámos para, para, o, para o Pedro. Uh, funciona, a nossa ideia é que funcionasse para além da ideia de logo, sempre que nós usássemos a tipografia, se percebesse que é daquela pessoa, daquela identidade. Mais do que um logo, nós queríamos criar um sistema visual e que esse sistema visual vivesse só por si, não fosse sempre preciso cair ali um carimbo com, com, com o nome dele para se perceber que era uma coisa dele. E então. Pronto, achámos que o uso da cor, das cores que escolhemos para a identidade e o uso da tipografia em si, podia ganhar essa, pronto, essa dimensão. Um, e fizemos o site e pronto, vamos mostrar só como é que funciona aqui na, na parte na Home, porque está um bocado para perceber um, esta ideia de flexibilidade que nós queremos uh, imprimir no projeto. Pronto, e é isso, é um trabalho que continuo. estamos a desenvolver outras peças para, para o Pedro e, e, e tem sido um prazer um bocado descobrir estes, estes os novos layers dentro, da própria, dentro do próprio sistema visual. A frutaria foi um projeto muito interessante para nós porque um, um cliente, o cliente neste caso, veio ter connosco à procura de algo. Ele não sabia, não sabia ainda bem o que sabia o que é que queria fazer. Era um café que vendesse fruta e confiou totalmente em nós e isso é, é um alívio para qualquer designer, acho eu, que é tomem lá, façam, façam o que querem, o que quiserem. Nós pegamos numa numa type, um bocadinho na lógica do que do que o Ricardo estava a dizer. Gostamos de criar sistemas flexíveis, uh, que sejam reconhecíveis não só por um logo, não só por um stamp, não e por, e por uma, uma escolha de produção, por uma escolha tipográfica. E por isso temos sempre atenção uh, ao trabalho tipográfico por trás disso. E, neste caso, Pegámos numa, numa, numa Type, que era a Frank, e decidimos dar-lhe uns pequenos toques para, para tornar o logo um bocadinho melhor do que, a, do que a Frank fazia. A nosso ver, obviamente. Uh, e depois, na parte de produção, há sempre uma escolha que temos cuidado nos papéis, a nível de textura, a nível de cor, que tenha ligação sempre com o, com o projeto, obviamente. E depois, depois trabalhamos a parte de produção, de, de, como é que vai, de como é que vai funcionar a nível gráfico. Uh, com, com o cunho, que neste caso vai ter interação com a parte, com a parte das costas do, do cartão. Nos pósters foram criadas ilustrações através da, da Type, da Frank, uh, que, no, que lá está, mais uma vez. Vai buscar aquela ideia de que vai ser reconhecível não através do logo da frutaria, mas através de, das, das ilustrações, da forma como, como se escreve e através da type em si. Criámos ainda mais peças através, através deste projeto, que foi muito interessante, porque pudemos pegar em peças que não, não tínhamos feito até agora e explorar, explorar novos materiais. E novas, novas técnicas. Uma delas, um neon, que é uma coisa que nós já andávamos a querer fazer há bastante tempo e que não é barata para nós. E portanto, lançámos lançá a isso e ele, e ele gostou imenso da ideia e está muito orgulhoso de ter um neon na porta. Estas é, são imagens do espaço, como é que ele se comporta. Tem, tem ali o, o menu pendurado no, nas prateleiras. Tem esta placa que, foi, que levou com uma tinta de ardósia para, para poder ser preenchido todos os dias com o menu à mão, que a lógica que se tenta fazer até a pessoa de lá assumiu que tentava imitar um pouco a type, que é engraçado e as próprias cores, atribuiu as próprias cores, comprou as canetas das cores da marca e os cartazes expostos na, na parede para preencher uma parede que ele não sabia bem o que queria fazer isto foi, é bastante interessante porque pegámos no projeto desde o início quando quando ainda estava em remodelação o espaço e o próprio cliente uh, abordou-nos a perguntar uh, o que é que o que é que achávamos a nossa opinião sobre o, sobre o espaço em si e isto é isto é ótimo quando quando, tão, quando estamos a trabalhar em equipa com o cliente o que não acontece muitas vezes mas acho que é, acho que é o objetivo, é trabalhar sempre em equipa com o cliente. Nunca, nunca haver uma separação muito grande. Pronto, este, este projeto, a produção da, da nova exposição do Bordalo, abordou-nos para fazermos a, a comunicação e a identidade dessa dessa exposição. A exposição chama-se Atero e nós, uh, este é o logo final, o logo que nós usamos na... na na exposição. É de uma tipografia da Dínamo que se chama Galápagos. Essa tipografia, nós achámos que devíamos mudar uma série de coisas. Se calhar, vale... exato. Isto é. Havia aqui um monte de coisas que nos irritavam profundamente. O espaço entre os T's, a grossura da linha entre letras, e nós quisemos mudar isso para ficar tudo mais coeso e comunicar. Um bocado esta ideia de célula. O trabalho do, do Arthur é muito de, de pegar coisas, pequeno, pequenas partículas, pequenas células e ir construindo. Ah, e nós quisemos que, que a identidade da exposição refletisse isso, isso mesmo. Ah, pronto, isto foi uma das peças que, que fizemos. É um convite que, que é feito em termografia. E pronto, a termografia tem, tem este tem este feeling assim, tem este, ganha esta textura e fica brilhante. E pronto, era uma das coisas que queríamos explorar. Muitas vezes as peças são peças que têm uh, condicionantes de, de, de budget e isto era uma, era uma maneira simples de, de contornar algumas dessas condicionantes. Uh, isto são os posters Aqui no, na, no trabalho do, do Atero usámos sempre uma uma escolha de cores que se reflete nos papéis, os papéis são daquela cor e queríamos, queríamos que ganhasse assim uma consistência que também não não pisasse o trabalho do Artur, que as cores do Artur e a, e, a, e a forma como ele trabalha graficamente existissem num plano diferente de, desta camada de, de design gráfico. E pronto, acabámos por fazer um levantamento das cores que ele usava, perceber onde é que poderíamos existir e depois criar esta... Este, este sistema muito assente na, na tipografia uh, e que permitisse, sem, sem, sem contaminar, sem manchar demasiado o que está por trás, uh, comunicar aquilo que tínhamos que comunicar. Pronto, isto aqui foi, foi um dos flyers da exposição também. Uh, Adianta dizer que, que há, um, há uma, uma preocupação muito grande por parte do, do Arthur em usar material reciclado e a maior parte a, maior parte, a totalidade da realidade das, das coisas que usamos aqui são são papéis reciclados e mesmo aqueles que não parecem que é uma coisa curiosa que é quando estamos a usar um papel reciclado que não parece reciclado por vezes para o cliente não faz muito sentido há ali um clash estranho não é um papel reciclado deve ser deve parecer reciclado mas nós acabamos por usar aqui uma série de papéis que não têm essa um, não têm esse caráter, mas que mas passam por, a, por, essa, por essa ideia. Um, pronto, é uma lombada exposta. E o primeiro e o último caderno são a duas cores. E as obras do Arthur vão a, vão a full color para podermos comunicar as obras como elas são. Uh, isto é a folha de sala. E é engraçado que muitas vezes o design gráfico vai buscar de um artista e, e contamina, contamina o design. não é E aqui acabou por acontecer uma coisa uh, curiosa que nos deixou super contentes, que foi um bocado contrário também. A camada de design gráfico acabou, acabou por, por dar uma ideia ao Arthur e o Arthur acabou por usar uh, da, da ideia, da estrutura da, do logo para fazer uma peça também. estão são algumas das fotos na, na exposição. Uh, a ótica do sacramento foi um desafio novo para nós porque já existia, já existia uma identidade em si, já existia este logo. E eles não queriam, não queriam alterar e foi, foi interessante para nós ter, ter uma abordagem nova para, para isto sem pegar desde raiz no, no projeto. Por isso decidimos arranjar sempre uma tipografia... <risos> pensar pensar numa tipografia secundária para reagir ao que, ao que era esta esta marca com uma curadoria muito especial do, dos óculos que vende pegamos pegamos numa numa type mais uh, elegante para contrastar com, com o que com o que tínhamos no, no logo que era uma, que era uma helvética, e decidimos dar-lhe uns pequenos suíços nos as que que nos permitiam dar-lhe uma dinâmica e um toque interessante à, à identidade. Depois partimos para, para a produção, mais uma vez, uma seleção de, de papéis em que, no, no caso dos cartões, temos uma contracolagem de papéis, que de um lado tem, é um stone com um pequeno embossing, não se, não se nota aqui, mas ele é, tem uma leve textura, e do outro lado, para contrastar, na parte em que leva o cunho Tem, temos um citrino mais, mais dinâmico para, para contrastar com o Stone. Obrigado. Criámos mais peças, como os sacos, onde tivemos, onde tivemos a possibilidade de trabalhar no, materiais novos que ainda, ainda não tínhamos trabalhado muito e desenvolvemos, uh, desenvolvemos uh, essa parte. Tanto a nível do interior do saco como do exterior de cores e a interação das cores. E depois. Ah, uma parte muito importante para nós deste, deste projeto que ele, que ele queria modificar, que já estava muito datado, era o site deles. E, o, o, e, aí, e aí nós passámos mais tempo, nós dedicámos-nos dedicámos mais a tentar criar, como tínhamos pouca informação. Tentámos criar uma dinâmica maior para o utilizador para ele poder ter uma interação maior com o site e poder dedicar um tempo especial ao site, diferente. Como veem aqui na parte das margas, a parte de sobreposição, uma divisão. Sempre com o cuidado das cores, de serem sempre o mais próximo possível do início ao fim, tanto a nível de papéis, como a nível de cores no, no web. Uh, e agora os próximos dois projetos que vos trazemos aqui são projetos que estão a acontecer agora, por isso portanto, não têm assim umas imagens muito uh, acabadas, mas... Um, o Alios é um, é um evento que acontece no Lux. Eles contactaram-nos em janeiro, mais ou menos, para, para começarmos com eles a fazer uma espécie de um sistema gráfico que fosse reconhecível e que fosse completamente diferente do que é visto uh, dentro deste contexto uh, da música eletrónica. E, um, e eles basicamente pediram-nos para criar uma estrutura uh, onde... Pronto, a ideia é que cada póster uh, uh, faça parte desta coleção utilizando sempre cores puras. Co uh, melhor, melhor explicado é que cores que podemos nomear, uh, o verde, o azul, o vermelho. Não pode ser um, uma cor entre o azul e o verde. Uh, e, e a ideia é que a imagem que vai no póster é sempre de um input manual e, e temos muito pouco tempo para fazer as respostas sempre. Uh, e até agora fizemos dois, uh, um com recortes, com, com uma fotografia em recortes e outro com uma, com uma, com uma mancha de tinta a rolo. Uh, e a ideia aqui é muito explorar a manualidade, uh, explorar a ideia é criar uma peça única dentro de uma estrutura que se repete sempre e que é sempre igual e criar uma comunicação coesa. Uh, e para o mesmo cliente, ou seja, o Alis acontece uh, no Lux, uh, aqui em Lisboa, uh, mas eles têm um festival de música eletrónica e arte uh, em Faro, que este ano vai ser a segunda edição, acontece em 7, 8 e 9 de junho, uh, e eles criam... Eles tinham uma visão para o projeto muito concreta, queriam muito uh, estar próximos de uma estética quase de museu. E este ano eles têm muitos street artists convidados e muitas pessoas que vão estar a intervir no espaço, no, no, no local. Uh, ou seja, nós tínhamos assim uma série de, de pontos-chave no briefing uh, e, ao mesmo tempo, tinha, eles tinham um logo que encomendaram ano passado a um, um designer e parte de uma, do briefing seria utilizar o logo deles que caiu na primeira proposta porque quando nós lhes apresentámos a proposta eles disseram ah, já não queremos utilizar o nosso logo, queremos só utilizar este sistema. Uh, o para nós foi um alívio, porque temos mais espaço. Um, e basicamente trazemos aqui algumas fotos de coisas que temos feito Estamos a trabalhar com eles desde já de janeiro. É uma comunicação muito muito detalhada. Há muitas, muitas peças que não se vêem por aí. Mas começam finalmente a sair as peças que, que andam aí coladas pelas ruas. Isto é um póster 170, a duas cores, do line-up final. Depois foram feitas uma série de serigrafias com o Mike Goes West, onde nós intervimos com com Spray e depois o Mike que uh, serigrafou a camada a preto. Uh, a ideia também, e nós deixámos logo isso claro na nossa proposta, era como a identidade funciona sempre, e uh, esta grelha, esta barra, esta, esta tipografia, um, era também deixar espaço aos, aos próprios artistas convidados a intervir sobre os cartazes. Entretanto, o Mosaic, que é um dos artistas, também já interviu. Um, mas pronto, estes fomos nós que fizemos. Um, aqui são uns bilhetes que fizemos e produzimos, fizemos o design e produzimos nós, uh, no estúdio. em a risografia, um, bastante mais complexo do que, do que aparenta, porque são, são eram cerca de 300 bilhetes, em que, são, basicamente, as manchas são todas diferentes, ou seja, requer bastantes masters uh, na máquina e há hum, duas cores, a preto e uma cor, e depois no final ainda colocámos uma base serigráfica por cima para garantir que não borra nada e no fim tudo ainda leva um carimbo seco hum, com marca do festival como validação de, dos bilhetes. Hum, isto, esta peça foi uma das primeiras que desenhámos hum, em fevereiro, creio que basicamente eles queriam arranjar apoios e tinham uma série de reuniões reuniões marcadas e queriam levar uma peça com a identidade para essas reuniões uh, e que tivemos a oportunidade de, de trabalhar com com o um casal de fotógrafos que com que eles estavam a trabalhar na altura e, e criar uma publicação com a identidade e, e com a identidade interativa porque a, a primeira folha é uma folha de papel vegetal. Por isso, quase podemos virar a, a página à identidade. E, e Para eles poderem levar para essas reuniões e apresentar a ideia. E por fim, muito inusitado, na semana passada, coisa que nós nunca pensávamos que ia acontecer, pediram-nos para desenhar um carro. E nós temos um Smart, <risos> mais ou menos, um, que está em produção neste momento. Vai ficar qualquer coisa assim e também vai ter os lados diferentes e, e pronto. Obrigada. Questões? É Vocês costumam trabalhar com empresas de papel, marcas, diretamente? Ou trabalham com as marcas que as gráficas que trabalham têm? Não, nós, nós trabalhamos muito... Aliás, uma coisa que acontece muito no estúdio é nós temos resmas de papel por todo lado. Porque por um lado também nós usamos papel no estúdio, não é? Para, para a risa. E nós também usamos muito uma papeleira que quase nenhuma gráfica cá utiliza. Agora já começa a utilizar mais, que é a GF Smith, que é uma papeleira inglesa. E por isso nós estamos muito habituados a sermos nós a encomendar o papel e a levar à gráfica, ou pedir à gráfica para ir vir buscar. Okay, okay. mas esses contatos que têm de papel um, são empresas que têm representantes em Portugal ou vocês... Nem sempre, é, nem, nem okay. sempre. Por exemplo, o caso da GF Smith, a representação mais próxima que existe é em Barcelona. Um, se bem que o que acontece muito é, uh, por exemplo, com os designers, é escreve-se para a casa-mãe uh, e eles depois reencaminham a pessoa mais uh, próxima de nós para nos ajudar nesse sentido. É o mais comum. E a nível de contactos, é, é, passa muito também pelo... É o mundo das gráficas e, de, e da produção passa muito por uma por termos muito trabalho e eles começam a levar-nos a sério. <risos> e, e, e, pronto, e até então tem que-se andar ali a bater à porta, e a chatear e a pedir, por favor, mas, mas vale a pena. Mais? Boa tarde. Parabéns pelo vosso trabalho. Queria-vos fazer só uma pergunta simples. Eu acho que não percebi no início. Eu não entendo o, o título. Porque é que vocês chamam desisto? Se é que, que é que nós não chamamos desisto? Sim. Uh, provavelmente foi uma piada que colou, uh, mas depois disso há sempre aquela aquela tentação de arranjar uma justificação para o nome. Uh, na realidade nós não temos nenhuma. Sim, mas uh, <risos> acabou por coincidir um bocadinho. Na realidade, pronto, é um bocado o Ricardo está a dizer isto. Uh, nós não pensámos muito na altura, mas uh, acabou por coincidir um bocado. Nós tínhamos uh, full-time jobs não é? uh, em estúdios e, e queríamos criar um projeto e fazer edição independente um bocado na ressaca disso, ou seja, um bocado para, para sair da rotina dessas, dessas realidades. E por isso acaba por ser um bocadinho de desistir do tudo o resto. Depois também acontece que eu despedi-me, o Ricardo despediu. E, e pronto, e, efetivamente desistimos dos nossos trabalhos. Uh, mas, acaba por, por ser um bocadinho isso. Mas, nós adoramos o nosso nome, mas uh, fartamos ouvir piadas, é verdade. É, é curioso, o nome acaba por ser, uh, surgiu muito naquela, como, como plataforma de edição. Na altura fez-nos todo o sentido e depois, na busca de, de, de, arranjar, de arranjar um nome para o estúdio, um, acabámos por sentir que era uma coisa com que nos identificávamos. Já tínhamos ali um carinho especial por aquela designação. Mas, mas é isso, no, no máximo dos máximos é um bocado esse desistir de, de uma série de coisas que existem na, na vida de estúdio e na vida da agência, com a qual nós não nos identificamos minimamente e não queremos fazer parte. Eu tenho uma pergunta para vocês. <risos> vocês têm a máquina de riso, vocês têm um ateliê de portas abertas para a rua, que eu sei. Uhum. Porquê terem um ateliê de portas abertas para a rua? Porquê é que têm uma riso que eu sei que funciona para vocês, portanto, vocês, em algum momento, tiveram necessidade e o desejo de fazer edição por conta própria, uhum. mas parece que, ao terem portas abertas para a rua, querem também que as pessoas venham ter convosco? É um acaba... misto de coisas, é uma forma de estar, é o quê? Ah, de facto, está, está de portas abertas e, e nós gostamos muito de, de receber pessoas no espaço. Gostamos de fazer trabalho de risografia que não tem nada a ver com o nosso trabalho gráfico. É uma coisa que, que acabamos por descobrir que é, que é super relaxante e assim acaba por, por purgar uma série de stress do, do dia a dia. Ah, é isso, eu acho que é, um, é, um, é super importante para nós que seja um sítio que não seja aquela ideia de estúdio fechado, que ninguém pode entrar e fazer perguntas. E nós tentamos um bocadinho combater essa essa ideia. Em relação à risografia, ficamos super fascinados com o meio, gostamos de começar a produzir, e sempre que aparece alguém com uma ideia super louca, acaba por ser também um desafio para nós tentar produzir aquilo uh, da forma como nos pedem. Não é? Também tem sido então, um bocado de laboratório para vocês, não? Sim. É muito... É muito aliás, Há uma série de workshops que estão aqui uh, em calha. Mas, bom, nós fazemos risografia para outras pessoas. Uh, o que acontece é que. Uh, pronto, agora a oferta de risografia é bastante boa, ainda bem, há muita gente a fazer. Uh, nós somos designers, por isso temos um trabalho diário que acontece todos os dias, por isso nós não temos, não temos tido grande necessidade também de publicitar isso nesse sentido, porque temos. Uh, já nos chega muito trabalho de risografia e chega-nos um trabalho de risografia que eu acho que acaba por ser um bocadinho diferente do, do que é feito, no sentido em que é muito virado para, para, para a produção e para, o, para os acabamentos e para o produto final, em vez de ser cartazes ou coisas mais... Pronto, potencialmente efêmeras, não é? Já fizemos vários livros de artista, já, mas, mas pronto... Na verdade, isso ensina-nos imenso, quando estamos a mexer na, na RISO para, outros, para outras pessoas, ensina-nos imenso para depois nós produzirmos coisas para nós. Sabemos até onde é que podemos ir, o que é que podemos usar. Uh, portanto, é super importante que, que as pessoas venham ter connosco e nos proponham projetos, mesmo que sejam aqueles mais malucos. Nós, neste momento, estamos a produzir uma, uma coisa para nós que, que é assim um bocadinho mais fora, a nível de RISO, mais complexa, mas é isso. Ensina-nos imenso estar a, estar a produzir em riso para outras pessoas. Obrigado. Ainda há aqui uma pergunta. Aqui uma pergunta. Olá, Olá. Uh, obrigado por terem vindo. O vosso trabalho é fantástico. Queria vos dar em primeiro lugar os parabéns. Depois queria só tirar duas curiosidades rápidas que eu tenho que é uma, se foram vocês, e como é que fizeram a programação da interpolação da CinderBlock para o, para o site do, do, do Corlo. E a segunda é se podiam dizer qual é que foi o tipo de letra que usaram na exposição da Cruella. Ok. okay. Uh, primeira pergunta. É muito simples. É muito mais simples do que qualquer pessoa. Nós mandámos ali a bater imenso, pedimos ajuda a um programador. Nós fazemos programação no estúdio, mas fazemos muito básico. Ou seja, básico, básico. Uh, e normalmente depois trabalhamos com vários programadores que nos apoiam uh, e na realidade é um, uh, um SVG uh, e, e basicamente está dentro de uma, de uma div e é que responde automaticamente ao, ao, um, quando quanto mexe-se a janela que é uma coisa que pronto, não fazem tanto como nós gostávamos. <risos> Porque, de facto, eu acho que uh, mostra imenso como é que a nossa ideia e a potencialidade da tipografia. E a segunda pergunta é a Morian, uh, de, de uma foundry que se chama TDF, uh, Type Designers Foundry. Um, e pronto, é isso. Okay. <laughs> Obrigado. <laughs>